preparado, preparada para fazer yoga comigo Maravilha. Então hoje a gente vai fazer uma aula de yoga pra gratidão Que vai ajudar a melhorar o seu humor Vai ajudar a ativar o seu chakra coração E acima de tudo vai te ajudar a desenvolver esse sentimento tão importante que é a gratidão Geralmente você que acompanha já o canal sabe que eu faço as minhas aulas em um parque ao ar livre Mas o que, que acontece com o coronavírus? Não dá pra gente ir pra rua, né? Então a gente vai fazer aqui na minha casa ó. Preparei ali pra você um filtro dos sonhos que eu mesma fiz Deixei já certinho minha esteira E eu deixei mais duas coisas que eu quero mostrar pra você Que você pode usar na sua aula ó, Você pode usar, por exemplo, essa almofadinha Essa daqui é dessas de viagem mesmo, tá? Eu geralmente uso Porque você já vai ver Pra fazer a postura sucaça na sentada Você vai ver que você pode usar ela Pra ficar um pouco mais confortável a sua postura Quem tem o bloquinho de yoga Ó, o meu aqui até a gata comeu, ó Hum. Coisa da minha gatinha. Mas enfim, se você tem o um bloquinho de yoga, você também pode usar tanto para as suas posturas como também para você sentar na sua postura na que eu vou te explicar por que, que ela é mais confortável. Então esses são os acessórios que eu geralmente gosto de usar nas minhas aulas. Agora mais dois conselhos antes da gente começar. Eu sempre falo pra você, começa com uma sequência de pranayamas. Uma não, né? Se você puder dar uma pausadinha aqui nesse vídeo, e faz pelo menos três sequências de pranayamas. Eu acredito que você já saiba como fazer se você acompanha o canal. Mas, se você não sabe, aqui em cima nos cards, deixo para você um vídeo onde eu explico bem certinho como fazer os pranayamas para você se relaxar e entrar numa nova frequência para se preparar para a classe de yoga. Segunda dica: faça pelo menos três voltas de saudação ao sol. Se você não sabe fazer, aqui em cima também deixa o vídeo para você. Vou deixar esses links também aqui embaixo na descrição. Então, a nossa primeira postura vai ser Sukhasana. Eu vou usar o bloquinho de yoga porque eu gosto, acho mais confortável, tá? Então eu coloco o bloquinho de yoga e sento sobre ele. Vou deixar essa almofadinha aqui do lado, se a gente precisar. Há uma coisa importante, se você tiver uma toalha também dessas de academia, dessas daqui, ó, vou pegar para você. É interessante também você separar, porque no final, quando a gente for para a postura, essa vásana, se você tiver com alguma dor na lumbar, alguma coisa, isso pode te ajudar bastante. Então, esqueci de falar no início, mas separa uma clarinha, tá? Vamos sentar então para interiorizar um pouquinho, tá? Aqui você tem três opções. Você pode simplesmente cruzar as suas pernas, tá? A outra opção é você fazer a postura de lótus completa fazer a postura de meio lótus, ou seja, uma perna em cima da outra, ou como eu gosto de fazer porque é mais confortável, porque eu confesso para você que eu sou bem flexível nos quadris, até por conta de uma lesão que eu tive, eu fui atropelada um tempo atrás, muitos anos atrás, em 2002, e isso me causou uma pequena lesão no quadril, onde eu tô tratando com o yoga para ter mais flexibilidade, tá? Então, ok, sentamos aqui, Importante, coloca a tua coluna bem reta. Leva o seu umbigo para dentro, tá? Aqui a gente pode relaxar nossas mãos, colocando os mudras, tim mudra. Dedo indicador e polegar juntos. Agora que você já preparou o seu corpo, a sua mente, a gente vai abrir a nossa classe, a nossa aula. Mantralizando juntos por três vezes o mantra OM. Sente a vibração do Mantra. Quando você falar a letra O, sente vibrar aqui, ó, no chakra coração, no seu peito. E quando você falar a letra M, sente ela vibrar no chakra da garganta, na sua boca, sentindo a vibração das palavras entre os dentes. Presta atenção nisso comigo. E já para a gente trabalhar essa gratidão, vamos imaginar uma luz verde bem aqui, ó, no centro do seu peito. Uma luz verde brilhante girando da direita para a esquerda, em espiral. Inala profundo. Centraliza comigo. Um. Duas vezes mais, inala. Oh. colocamos nossos objetivos, nossas intenções para essa aula. Em sânscrito isso se chama sankalpa. Então coloca o teu propósito, coloca teu sankalpa para essa classe, além de exercer a gratidão. E na exala abrindo seus olhos muito bem vamos começar então a nossa primeira postura vai ser gato e vaca tá a gente vai entrar na posição de quatro apoios pode tirar agora o seu bloquinho e deixar ele aqui do ladinho tá Pra gente entrar nessa postura, eu quero que você observe alguns detalhezinhos, tá? Primeiro, a gente abre bem as nossas mãos. Aqui, ó. Abre, separa bem os dedos das mãos. E você vai usar toda a força das suas mãos empurrando o chão. Por quê? Porque se você usa tanto a palma da mão, quanto os dedos, a ponta dos dedos, você não sobrecarrega o seu pulso, tá? Então, todas as posturas que as suas mãos tenham que ficar no chão, sempre abre bem, espalma bem a mão no chão, ok? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai abrir nossos braços bem na largura dos nossos ombros. Abre bem os dedos das mãos, apanhando bem todos os dedos. Agora, a gente vai levar os nossos joelhos bem embaixo do nosso quadril. E as pernas vão estar abertas justo na largura do quadril, tá? Separa o ombro de orelhas. Você vai empurrar o chão com as suas mãos. Ok. E agora, inala, sub, sobe um pouco o seu quadril e a sua cabeça para o alto. Coloca a sua língua no palato mole. Exala, arredondeia bem as costas e leva o seu olhar para o seu umbigo. Exala. A gente vai fazer mais quatro respirações como essa. Inala, sobe a cabeça e o quadril, língua. Lá no céu da boca, exala, arredondeia. Use essa respiração através da sua garganta. Inala. Exala. E inala. Exala. Ativando o chakra da garganta. Inala. Chakra vishuda. Exala. Leva o umbigo bem para dentro, tá? Vem comigo, mais uma respiração, inala. exala. Muito bem. Agora, traz o seu pé direito entre as suas mãos. Aqui. Outro detalhezinho importante. Que o seu joelho esquerdo, o pé que está atrás, continue na mesma altura do seu quadril. Que o peito do pé esteja no chão do pé esquerdo a perna direita a gente vai deixar em 90 graus tá eu quero que o seu calcanhar esteja na mesma linha do seu joelho não aconteça isso tá bom porque pode prejudicar o seu joelho e eu quero que você abre bem também abre bem abra que você abra bem os dedinhos do seu pé tá usa bem a força do teu dedo do teu dedão do teu dedo gordo, porque ele tem muita força ele pode te ajudar nos equilíbrios Agora gira o seu quadril para frente, coloca um o umbigo bem para dentro, pressiona os glúteos, força em quadríceps, força em glúteo e abdômen. Inala profundo, sobe os seus braços, sempre afastando o ombro de orelha. Sobe, sobe, sobe. Podemos entrelaçar os dedos, deixando somente os dois dedos indicadores apontando para cima. Se você sofre de problema nas lombares, só mantém nessa postura, tá? Anjaneyasana. Agora, se você quiser avançar um pouquinho mais, não tem problema na lombar. Você pressiona mais teu glúteo, pressiona mais o abdômen e, com cuidado, flexiona um pouco as suas costas para trás. Inala. Exala. Inala. Exala. Inala. Exala. Muito bem. Aqui mantemos e vamos procurar um motivo pra gente agradecer na nossa vida. É, exala baixando as mãos. Em todas as posturas, a gente vai sempre buscar um motivo pra gente agradecer. Sempre imaginando a luz verde aqui no coração, ok? Agora a gente vai passar pra postura Vira Badraça na um e guerreiro um. A gente vai levantar o pé. Que a gente vai deixar em 45 graus, ou seja, um pouquinho tortinho, tá? Aqui é importante que você mantenha as pernas na mesma linha. O pé direito se mantém virado pra frente, dobre um pouquinho a sua perna direita pra que esteja em 90 graus e gira o quadril pra frente, tá? Por isso que o seu pé tem que estar tá meio tortinho assim, 45 graus. Coloca o umbigo bem pra dentro, inala. Exala, sobe os braços, sempre afastando ombros de orelhas. Você tem que juntar as escápulas aqui atrás. Inala. Isso. Se você quiser, se você tem problema nas lombares, mantém aqui, tá? Pressiona bem os dedos gordos, o um dedão no chão, para manter o equilíbrio. Isso, força em glúteo e abdômen. Se você quiser, pode flexionar um pouquinho as costas para trás, olhando lá no céu. Estica bem esses braços. Imagina que você está com uma espada na mão. Firme, segura firme. Pode deixar os dedos índices, indicadores, perdão. Pode deixar os dedos indicadores apontando para cima, inala. Agradeça. Mais duas respirações aqui, inala. Exala. Não deixa girar o quadril. Inala. Exala. Prepara para sair da postura, daqui a gente já vai para o Guerreiro 2. Gira o seu pé esquerdo agora, detalhes importantes, gira o seu pé esquerdo para frente, paralelo, e o pé direito vai continuar igual, tá? Só que aqui eu quero que você observe se o seu calcanhar está na mesma linha da metade da planta do pé esquerdo. Por que isso, Dani? Porque isso vai te ajudar a manter o equilíbrio, tá? A perna direita a gente mantém em 90 graus. E agora a gente leva a nossa pelvis para baixo e gira o quadril, tá? Isso dói um pouco, principalmente para quem tem lesão no quadril que nem eu. Vem aqui, abre os seus braços. Isso. Mantém as costas largas. Observe se os teus braços estão na mesma linha dos ombros. Perfeito. Agora relaxa os ombros juntando escápulas atrás. Eu quero que a sua cabeça gire agora para a direita e você olhe o dedo médio da sua mão direita. Esse é o seu driste, o seu ponto de foco. Umbigo a setenta hein? Abdomen firme, vem comigo. Três respirações aqui e você procura mais alguns motivos para agradecer na sua vida. Exala. E inala exala, inala, exala, inala, exala, muito bem, volta a perna direita, abaixa os braços e agora a gente baixa uma vez mais e vamos descansar um pouco na Postura Balasana. Sentamos sobre os nossos calcanhares, Esticamos os braços e levamos nossa frente, nossa testa, para o chão. Relaxa aqui. Isso, solta os braços. Se te machuca, né? se você sentir algum incômodo com os braços para frente, você pode simplesmente trazer para trás e relaxar aqui. Como seja mais confortável. Toma o tempo aqui. Respira e expira por três vezes, bem longo e pausado. Mais uma respiração. Subindo devagar Na postura da Senta sobre os teus calcanhares Coloca o umbigo para dentro Sustenta tua coluna Com o teu abdômen mantém aqui Prepara, a gente vai fazer as mesmas coisas Com a outra perna, ok? Tudo igual Mantendo a perna em 90 graus as, O quadril ali retinho E a gente vai fazer a mesma sequência Tá? Vem comigo Primeiro, a gente volta nos quatro apoios, abrindo bem os dedos das mãos, mãos abertas na altura dos ombros, pernas abertas na altura das, do quadril. Três respirações aqui, inala, sobe o quadril e a cabeça. Exala, leva o umbigo para dentro, redondeia a coluna. Exala pela garganta, inala. Exala. Inala, exala, uma mais, inala, exala, muito bem, volta a postura neutra de quatro apoios e agora traz a sua perna esquerda para frente observa se está em 90 graus, né, o calcanhar e o joelho na mesma linha, coloca o peito do pé direito lá no chão, observa se o joelho está na mesma linha do seu quadril, isso, gira o quadril para frente, pressiona bem, abre os dedos do pé, principalmente esquerdo, e pressiona no chão, ombro reto, coluna reta, inala, sobe o braço, se eu tenho problema na lombar, eu mantenho aqui, se não, eu entrelaço meus dedos, subo os dedos indicadores e flexiono com cuidado minhas costas para trás, pressionando o glúteo, quadríceps e abdômen. E vamos agradecer. E Três inspirações aqui. mais uma exala volta as mãos para baixo e agora a gente vai para o guerreiro 1 um. eu vou virar para ficar mais fácil para você ver tá a gente tá aqui então a gente vai subir vai deixar o pé direito agora 45 graus vou até tirar isso daqui para você ver melhor vou deixar o pé direito agora em 45 graus tá? Vou girar o meu quadril para frente, ou seja, meu quadril, meu corpo está apontando para a perna esquerda. Vou dobrar minha perna esquerda em 90 graus, que o meu joelho esteja na mesma linha do meu calcanhar. Põe o meu umbigo bem firme, pressiona o glúteo, pressiona o abdômen e subo meus braços, vira badraça na um guerreiro um. Imagina uma espada em cima das minhas mãos Aqui. Que os, que os braços rocem com as orelhas e os ombros estejam lá embaixo juntando escápulas bem afastados das orelhas se você está bem aqui mantém, se você quiser avançar pressiona mais teu glúteo pressiona mais teu abdômen e leva a sua coluna um pouquinho flexionando para trás fazendo uma flexão para trás vamos agradecer aqui uma vez mais Imaginando sempre uma luz verde no seu coração. Três respirações aqui. Olhar lá no céu. Devagar, a gente vai baixando os braços. E vai entrando na postura do Guerreiro 2. Dedos do pé esquerdo bem abertos, bem firmes na terra. Pé direito virado paralelo para frente. Observa o calcanhar aqui. Calcanhar esquerdo na mesma linha da planta do pé direito. Ótimo, minha postura está bem. Dobro minha perna esquerda. Joelho na mesma linha do calcanhar esquerdo. Giro meu quadril, abro o peito, pressiono meu, meu umbigo, abro meus braços. Agora vou conferir se os meus braços estão na mesma linha dos meus ombros, ok? E agora olho para o dedo médio da mão esquerda. Relaxa os ombros juntando as escápulas lá atrás. Leva tua pelvis para baixo. Isso, força no glúteo, força no quadríceps e no abdômen. Agradeça, nas três respirações aqui. Ok, agora que a gente já trabalhou as duas pernas, os mesmos, os mesmos exercícios, a gente vai fazer uma sequência de... Urdha Uttanasana e Uttanasana. Ou seja, a gente vai abrir as nossas pernas aqui. Ó. Primeiro eu vou fazer de frente para você ver bem. Abre as pernas na altura da, do teu quadril. tá? Pode semiflexionar o joelho, trazendo a força para o quadríceps. Inala profundo e baixa os seus braços aqui. Se você alcança o chão, ok. Se não, você simplesmente... Pode tocar o seu tornozelo, ou o seu joelho, mas solta as costas aqui. Quase assim, que já está um pouquinho mais avançado, pode pisar sobre os seus pés, esticando bem suas pernas. E o olhar, Dani? O olhar vai entre as pernas, lá para nosso joelho. Isso, relaxa aqui. Isso. Agora, o que você vai fazer é... Imagina que você tem uma caixa entre as suas mãos, tá? E agora você vai inalar, levar sua cabeça para frente, inala, exala e baixa, levando sua cabeça lá no joelho. Inala, segura a caixa imaginária, exala, baixa. Vem mais três inspirações assim, inala, cresca sempre separando ombros das orelhas. Exala, inala. Exala... Inala... Exala... Vou fazer a última aqui de ladinho... Pra você ver como é que fica o corpo de lado, tá? Ok... Inala... Exala... Mantenha aqui muita meu tanasa, Ela pode pisar sobre os seus pés... Se você aguenta... Estica bem as pernas... Trazendo sempre a força para o quadríceps. Relaxa aqui. Traz a força para a bola do pé, ou seja, para os dedos do pé. Tá? Pode brincar aqui um pouco trazendo peso, ora para o calcanhar, ora para os dedos do pé. Cuidado com equilíbrio, tá? E se mantém aqui. Sente como relaxa as suas costas. Vértebra por vértebra, como se fosse um colar de pérolas, nossa coluna se relaxa. Relaxa a nossa mente, porque o sangue está mais voltado para a cabeça. Agora, pouco a pouco, a gente vai subir. Flexiona agora os teus joelhos. Força no teu umbigo e vem com a coluna redondinha, o queixo no peito. Subindo, subindo, subindo, abre o peito. Ah, vamos agradecer aqui uma vez mais. Na postura da montanha, Tadasana, sente essa luz verde aqui, ó, girando no seu peito, crescendo, se assim, expandindo. Isso. Relaxa aqui na postura Tadasana. Volta as tuas mãos para frente. Abre, separa os dedos das mãos. Relaxa teus olhos. Semi-infecciona teus joelhos. E agradeça. Ok. E agora, para terminar, a gente vai a postura savassa, que é a postura do morto, que alguns dizem, né? Eu não gosto muito de falar postura do morto, eu prefiro falar savassa, não relaxamento. Aqui, aquela questão que eu tinha comentado contigo: se você tem um probleminha nas lombares, na lombar, você pode fazer assim, ó, dobrar ela, não muito alta, mas de maneira que ela fique um pouquinho mais grossinha, tá vendo? Para você colocar bem embaixo da lombar. Então, agora você vai deitar. O que, que é importante fazer essa Para você absorver todas, uh, todos os benefícios das posturas que nós fizemos. Coloca a sua toalhinha embaixo da sua lombar. Isso. Abre as suas pernas na altura da esteira. A palma das mãos para cima. Que o seu queixo não esteja tão pegado, não esteja tão pegado no peito e tampouco tão... Apontando para cima. Você pode fazer algo assim com as mãos, a fechar a mão e colocar bem aqui embaixo. Isso a gente usa muito no pilates Para você alinha, alinhar a sua coluna, tá? Pode manter aqui. Isso. Se tá certinho, ok. Agora abaixa os seus braços, as palmas das mãos para cima. Os braços separados, uns 45 graus do corpo. Ai, que delícia! Relaxa tudo. Aqui a gente vai finalizando a nossa classe, a nossa aula. Depois, você ficar aqui uns cinco minutos no Savasmin, eu te aconselho a fazer a meditação da gratidão, que eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo também, na descrição. Para terminar... Inala profundo, inflando bem seu abdômen. A gente primeiro infla o abdômen, depois as costelas, depois o peito. E solta de cima para baixo. Primeiro o peito, depois costelas, por último o abdômen. Vamos fazer mais duas respirações assim, não? exala inala exala eu vou finalizar você pode continuar em savasana por quanto tempo você quiser. Continua deitadinho, tá? Eu vou falar com você, você não precisa abrir os seus olhos. Fica aí deitadinha. Fica aí relaxando seu corpo, sua mente, desfrutando dos benefícios dessa classe deliciosa que é a Yoga para Gratidão. E a gente se vê na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Te aconselho a fazer a meditação que eu falei para vocês, que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por praticar comigo. Namastê!